Se você está assistindo este vídeo é porque você tem medo de voar ou certamente conhece bem que esteja passando por esse problema. Eu sou a Ana Lúcia, aquela é a Polly, que está aqui juntinho e eu queria falar um pouco para vocês do Programa Prazer em Voar. Eu comecei a ter medo de voar em 2013 e de lá até agora em abril estava sendo insuportável só pensar em viajar. Estava sendo muito, muito difícil encarar o um avião. E, por exemplo, um dia antes de eu viajar, se eu não tomasse um remédio para dormir, eu não dormia nada de tão alto grau de ansiedade que eu, que eu passava. E agora em abril surgiu é a oportunidade para eu viajar, uma viagem bem longa, 17 horas no total, e começou o pesadelo. Então, Dois dias antes de eu viajar, eu desesperada, entrei na internet, achei o site do Rogério, uma pessoa extremamente atenciosa, ele me falou do programa. Nós fizemos dois dias antes de viajar, o personalizado. E para minha surpresa, eu fui daqui para São Paulo, porque eu tô aqui na Bahia. São Paulo, Oriente Médio, sem problema nenhum. Foi uma viagem muito tranquila, muito tranquila mesmo. Aí na volta eu fiquei, como será que vai ser a volta a mais você já sai do treinamento diferente, com uma sensação muito melhor, você se sente muito mais empoderada. Uh, fato este é que eu já fiz mais uma viagem e realmente foram, foi uma viagem extremamente tranquila, foram duas viagens, então se você está passando por esse problema, não, não perde mais tempo, entra no site, conversa com o Rogério, ele é uma pessoa extremamente atenciosa e você pode ter certeza que isso ficou lá pra trás, você vai viajar com muita paz, muita tranquilidade pra mim isso não tem preço ok? Beijão!